Sejam bem-vindos ao ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje é dia da minha história. E como vocês podem ver, nós estamos num lugar diferente, estamos fora do estúdio, num lugar muito especial, muito abençoado, para ouvir uma história muito abençoada. E agora eu vou mostrar para vocês quem é a nossa convidada desse programa. Irmã Zazé, seja bem-vinda ao ADEC tem. TV. Obrigado. É um prazer imenso poder ouvir um pouco Eu sei que vai ser só um pouco dessa história é. Porque ela é muito, muito grande, muito grande <risos> Mas nós vamos gravar mais de uma vez E para a tá. gente poder ouvir toda essa história que eu sei que ela é linda E Obrigado. a gente está aqui né, na toca dos coelhos Obrigado. antes de você ouvir se ela é, é bonita né? <risos> ela é linda E a gente está aqui com a irmã Zezé Irmã Zezé é. Onde tudo começou? Onde a senhora nasceu? Onde a senhora conheceu o pastor Ari? Lá vocês, eu sei que vocês casaram, moraram um tempo e depois foram para Belo Horizonte. Mas onde começou a sua história? É, Carol, a minha história, Glória a Deus! Eu ainda não tinha Jesus na minha vida, não. Adorava ídolos, era da igreja católica, sabe? Mas morava com meus pais, minha mãe me deixou com 14 anos, é, foi embora, é, morreu, né? E eu fiquei com meus 14 anos e os meus irmãos menores. A senhora mas, era a mais Glória, velha? Eu fui a mais velha, a mais velha. Sou a mais velha. Então, é, o tempo foi correndo, né? E a gente morava na roça. Morava na roça. Na roça. E lá eu nasci, lá eu cresci até 10 anos. Depois vim para outra cidade, de, por nome de Esterro de Entre Rios, que era ah, a cidade do Ari. Esteiro. E eu, é, eu nasci em passatempo. Em passatempo? Passatempo. Mas são, e, é pertinho, não é? Pertinho. E nós viemos morar em Esterro de Entre Rios. E ali eu conheci o Ari ele estava em São Paulo eu conhecia a família ele estava em São Paulo então quando ele chegou fez ver os pais né tal eu, ele me viu eu vi ele também e desse dia que nós vimos passou uns três dias ou quatro mais ou menos ele foi conversar comigo e ali firmamos o um namoro foi. Até engraçado. Uhum. Três meses de namoro. Três, meses, não, três dias para conversa. É, três, três meses dias, de namoro. Três meses de namoro. Três dias. Três meses de noivado. E casamos. E 64 anos de casado. De casado. 64 anos de casado. Sei que essa história é linda e nós vamos ouvir toda essa conversão até aqui e eu gostaria que a gente fosse andando para a gente sentar um pouquinho vamos isto é eu aqui. quero sentar mesmo vamos sentar mas então depois que vocês casaram é. vocês ficaram um ano em desterro é um ano e foram pra lá eu horizonte. ganhei o, o primeiro neném em e aí é mas Deus levou e eu fiquei quatro anos sem ganhar filho. E viemos para Belo Horizonte, moramos no Barreiro. No Barreiro. É. Uhum. E lá que conhecemos Jesus. Aí, meu sogro ia muito na minha casa, ele, ia, ele já era crente. Ah. E ele, ele falava muito de Jesus para mim. E eu, eu ficava nervosa. você a ficava nervosa? Ficava, porque ele Foi. sabia que eu era católica, né? Uhum. Por que, que ele falava de outra igreja para mim? Então eu não gostava. E assim, ele foi falando, foi falando, até que um dia Deus me deu um sonho. Então a senhora teve um sonho. Seu pastor, né, o seu, desculpa, seu sogro, sogro, falava muito com a senhora de Jesus, a senhora falou que você ficava até com raiva, né? Com raiva. E. E depois a senhora teve um sonho. E esse sonho é. foi a primeira experiência da senhora com o Senhor. Nossa. Conta um pouquinho pra gente desse sonho. Quando é, ele falava muito é, para mim, eu, ele me deu uma Bíblia, eu escondi a Bíblia, deixava ninguém ver. Quando foi uma noite, eu sonhei que eu tinha ido para a igreja dele, do, do meu sogro, que era a igreja presbiteriana. Mas eu nunca tinha entrado dentro de igreja nenhuma. Não conhecia igreja evangélica, não. E esse dia, essa noite, eu sonhei que eu fui para a igreja. E fui andando num caminho assim engraçado, um caminho estreito. Chegando lá, era um chalézinho assim, mas era a Assembleia de Deus que estava escrito. Estava escrito Assembleia, Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Aí o porteiro veio me. me Receber, eu entrei e o que o pastor falou, não vou contar tudo porque não tem jeito, né? Mas o que o pastor pregou naquela noite foi sobre a, a ovelha, sobre a dracma perdida. A dracma perdida. A dracma perdida. Nunca mais eu esqueci disso. E eu chorava, ele contando e eu chorando. E a senhora ouviu essa pregação toda no sonho? No sonho, tudo no sonho. Aí depois, quando eu acordei, eu acordei chorando. Aí o Ari falou assim, mas Zezé, você está se sentindo mal, que você está chorando? Eu falei, não, Ari, sabe o que, que aconteceu? Eu sonhei assim, assim, assim. Ele disse assim, então, vamos procurar uma igreja, porque o pai dele já era crente, ele, ele né? Ele já conhecia a palavra. Já conhecia, agora casou na igreja católica, mas aí ele... Então, vamos procurar uma igreja. Mas eu morava perto, de, em Belo Horizonte, no Barreiro, eu morava perto de duas famílias crentes da Assembleia de Deus. Da Assembleia. E eu tinha mania de, de 15 em 15 dias, mês em mês, eu dar banho nos meus deuses. Era muito deuses que eu tinha, sabe? Então, eu pegava a bacia, enche, punha água, né, que é bacião, é. punha água punha sabão e punha os deuses ali de molho. E limpava? Para limpar. Aí, quando eu estava lavando, a irmã Maria, que hoje é a irmã Maria, ela chegou perto de mim, Dom Zezé, que absurdo! As, o Deus da senhora, a senhora tem que lavar? O meu não precisa de eu lavar, ele que me lava. Eu falei, mas como que esse Deus invisível que lava a senhora? Aí ela falou, porque nós éramos só vizinhos. Aí ela falou assim, não, meu Deus é o Deus que fez tudo. E ali pregou o evangelho para mim também. Partiu dali. E quando foi à noite eu tive o sonho, né? E. De verdade, aí ela foi e nos convidou para ir, aí eu contei para ela. Olha o bonito que aconteceu, é, é que eu estava, claro, dormindo, né? E ela também, lá na casa dela, diz ela que uma avó chamou ela e falou assim, vem para me falar com você. E ela saiu do quarto, a, a sala estava clarinha, como se fosse um sol lá dentro. Carinha. Essa é a irmã Maria. Essa é a irmã Maria. Maria Eloy. Maria Eloy. Aí ela foi falou assim: Meu Deus, que coisa linda! Ele se eu quero falar com você, vai até a casa da minha serva e fala com ela. Agora não sabia quem que era eu. Aí, era. Aí ela foi falou assim: Mas Deus, quem é? Ó, oh, ela morou perto de você, minha filha. Falou assim com ela. Morou perto de você, agora você vai até a casa dela porque é minha serva já. Então ela foi, mas me procurava para todo lado no barreiro e não me achava. Como é que ia achar se não tinha endereço? Nem ninguém me conhecia. Aí quando ela foi passando de fora de uma casa assim muito chique, lá tinha muito barraco no fundo, né? E o... E, tinha alugado um barraco, a gente morava ali. E eu tinha pegado a minha roupa e a doari e pôs assim, tinha uma grama. Uhum. Eu pus coarar ali, ela passou e conheceu minha roupa. Pela roupa. Pelo portão assim, ela foi passando, ela conheceu a roupa. E falou assim: Ah, Dom José mora aqui. Abriu o portão e chegou. Quando ela chegou lá em casa, eu falei, Dona Maria, a senhora aqui, ela assim, Glória a Deus, Deus está nesta casa. Dona Zezé, Jesus mandou falar com você e você é serva dele. E, e ela ajoelhou, ela falava em língua e eu fiquei muito assustada, né, que eu nunca tinha visto os outros falar em língua assim. A minha primeira e, vez eu também fiquei muito é. assustada. Aí eu é, fiquei assustada, aí ela levantou falou, D. Zezé, agora Jesus mandou eu vir aqui e tal, e tal, e tal. Foi tudo lindo assim, sabe? Aí, aí começou? Aí começou. Aí a aí, senhora já foi direto para a Assembleia? É, aí, bom, quando foi, ela foi me levou. Ela falou assim, D. Zezé, vou à igreja. Eu falei, oh, se o Ari foi, eu vou. Aí ela falou assim, não, eu vou convidar ele também, tio Cassimiro, que era irmão dela, né? muito crente. Aí ele, ela falou com o Ari, o Ari foi né? na igreja comigo. E ela e o Cassimiro, que era o irmão dela. Então, quando nós chegamos lá, o porteiro, o mesmo porteiro que me recebeu no sonho, é o que estava lá de verdade. Era o mesmo? Era o mesmo. E a senhora assustou, mas assim, eu ficou falei impactada. Assim, ó, esse mesmo homem que eu vi aqui no sonho. E, e outra, que quando o pastor entrou pelo fundo assim, antes de começar, é claro, ele entrou no fundo, pela porta do fundo, eu falei... Aí ele começou a, a, a falar e tal, Aí esse passou que eu vim no sonho, era, também... era o Alcino Calu, passou o Alcino Calu, mesmo passou. Aí levantou uma porção de gente assim na frente e cantou e eu comecei a chorar. Era o coral, era o coral. um coralzinho pequenininho, mas que a igreja estava começando. né? Era o coral pequenininho, mas cantou tão bonito e eu chorando. Quando ele fez o apelo, ele falou assim, quem quer aceitar Jesus como salvador e tal, e tal, e tal. E eu fui, só fiz assim no ar. Ele foi e falou assim, você quer? Eu falei, quero. Aí ele disse assim, então vamos lá na frente. Aí eu, vem, vem cá na frente. Vocês dois são irmãos? Achou eu muito parecida com ele. <risos> Vocês dois são irmãos? Aí eu falou, não, nós somos casados. Aí ele falou, oh, que benção e tal, tudo aquilo, né? Aí orou por nós, vinha embora. E foi aí a nossa conversão. E ele começou. E ele, é. Aí nós ficamos na igreja, firme. Quando fez um mês de salva, glória a Deus. Eu não gosto, assim, o um mês de salva que Jesus nos salvou. Nós fomos para uma vigília. E nesta vigília, as mulheres ficavam na, na cozinha, na, nos quartos, e os homens na sala, e na copa da, da sala. Uhum. Aí, é, o, o, o Ari foi batizado no Espírito Santo. Aí, ele, o pastor Alcino Calur, chegou perto de mim, chegou assim, mas Zé, o, o seu marido já foi batizado no Espírito Santo. Nisso, eu estava falando em língua também, nós fomos batizados numa hora só. Os dois. Também, juntos. juntinhos. Aí o, tinha um sanfoneiro sentado assim na porta, aí ele, ele levantou e falou assim, e virou para a cozinha assim, sabe, para onde eu estava? E falou assim, eis que eu preparo este casal para a minha obra. Com as mãos assim. E ele era só, como diz, crente, não, era, não, não tinha cargo nenhum na igreja, não. Tocava sanfona, que naquele tempo era só sanfona, essas coisas, né? Então ele falou assim, Deus usou ele para falar isso conosco. ele profecia. E quando fez um mês de, de salva, aí nós fomos para o batismo, né? O batismo, nas, batismo águas. nas águas, tudo juntinho tudo. assim. Glória a Deus, Deus me deu esse... Ah, não sei, eu, eu glorifico muito a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado. E aí, depois, é, ficamos na igreja. O primeiro é, serviço que me deram na igreja foi... Zelar da igreja, do, do, do salãozinho. Limpar, lavar, Exato. fazer as coisas, limpar os bancos nos dias de Mas culto. É muito bom, é, poder Nosso fazer isso na casa do Deus, Senhor. Deus, foi o primeiro serviço que eu, que eu fiz na casa de Deus. Todo serviço na casa de Deus e é foi. É, e o Ari já andava com os irmãos fazendo visita, e já gente, levava ele. Nisso ele depois ele foi separado a Diácono, né? Uhum. e no diácono no ELC diácono mesmo nós fomos pra, para Paracatu, perto de Brasília mandou a gente para lá. lá lá eu lá o Arive saía para os campos assim pregando o Evangelho de bicicleta porque não tinha carro não tinha nada né de bicicleta e atravessava o rio Rio doce era que confusão todo pertinho de Brasília aí é, eu ficava, é claro, né? Eu já tinha a Isabel, a, Isabel a, Miria, a Miriam né? E ganhei a Júlia lá e o Moisés lá, nessa cidade. Em Goiás. Na, é, na, é, lá em, pertinho de, Paracatu. de Brasília, de Paracatu. Hum. Aí, bem, quando o Ari, aí o Ari foi só crescendo, né, de... de foi subindo, foi, foi, foi subindo, presbito, né? no, no ministério, ministério né? glória a Deus. Foi crescendo. É. No ministério, então, glória a Deus. E, sabe, e, e cada tempo a gente estava numa cidade. E, e Porque... aonde o pastorário foi consagrado pastor? Em Paracatu. Em Paracatu. Mas ele veio para Belo Horizonte, ele Sim. vinha na escola bíblica. né? E Em Belo Horizonte ele foi consagrado a pastor. Então vocês passaram por muitas cidades até muita chegar a Caracas. Muita cidade. Aí, teve, bem, eu sei que teve João Molevade. João Molevade. É, graças a João Deus. João Molevade, a senhora já iniciou o Ministério Infantil lá? Lá foi, lá. foi lá. Lá que eu iniciei o Ministério Infantil. Mas em Paracatu, voltando um eu pouquinho. Paracatu, eu já... Eu dirigia culto, porque o Ari saía ficava... 15 dias fora, 10, né, que era de bicicleta, então eu, eu dirigi os cultos. Só não dei santa ceia ali e não fiz é, cerimônia fúnebre. Então a senhora dirigia os cultos? Os cultos tudo, Como? tudo eu dirigia, sabe, dava a escola dominical, pregava na praça. E com as crianças ainda, todas crianças. E também as, as, as. Tudo era. Tudo pequenininho, ainda outros não tinham. Moisés mesmo ainda não tinha nascido. O Moisés ainda não tinha nascido? Não, eu já pregava na, nas, nas ruas, porque não tinha quem pregava, não. Os, os irmãos tudo novo convertido, né? Então era assim. Então era eu que pregava, mas eles ia e cantava. Nós vamos só para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.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 Voltamos. Vamos continuar conversando com a irmã Zezé. mas Zezé, né, antes de a gente continuar, eu estou muito feliz, tá? De estar aqui eu com a também, senhora. Eu também, eu também estou muito feliz de poder ouvir essa história, <risos> né? Ouvir a história da senhora você mesmo contando, porque a gente eu ouço fragmentos, né, é. contados por outras pessoas, e é muito bom, é um Glória privilégio para mim. E depois de vocês de Paracatu, vocês foram para onde? Aí, de Paracatu, nós viemos para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. Voltaram. Voltando, voltamos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, nós fomos para João Molevade. Para João Molevade. É, lá nós ficamos quatro anos e oito meses. Lá em João Molevade, é. quase cinco anos. Lá o Eliseu nasceu, que é o nosso pastor. O nosso pastor presidente <risos> hoje, pastor Eliseu, é. lembranças. Pois é. E de Molevade, e esse e tempo que tempo nós quanto nós... tempo em Paracatu? Em Paracatu, ah, foi uns três anos mais ou menos. Três anos. Três anos. Depois voltaram para Belo Horizonte. Voltando para o Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Paracatu. E nesse período a senhora teve os seus doze filhos, né? É. Sendo que o primeiro faleceu o bebê. É. Logo que eu casei e depois é que veio os onze, né? E aí foi um por um, mas Glória a Deus, é, Carol. Sabe o que Deus fez comigo? Eu tinha meus filhos, é claro. É, toda a vida foi Deus e minha, e, e minha família, depois a igreja. Porque é assim que se fala, né? É assim. É. Primeiro Deus, depois a família e depois... A igreja. a igreja. Então eu cuidei muito dos meus filhos. Eu era uma gata por causa desses meninos. Carregava na boca. Porque onde um estava. Cadê Fulano? Cadê Fulano? E aquela coisa, sabe? Glória a Deus. Então tá todos aí. Estão todos. Glória a Deus. Muito bom, né? E quanto a trabalhar com, na igreja, lá em Paracatu, como eu já falei, né? Paracatu. Trabalhei. Agora. Molevade, eu trabalhava com criança. Com criança. E na cozinha. E na cozinha. Fazia comida com as irmãs. E trabalhava com criança. Nós chegamos a fazer desfile lá com, com as crianças, sabe? E foi muito bom a, mim, a, no, a nossa estar de Molevade. Nossa, quando eu saí de lá, foi uma choradeira tremenda. cada causa dos meus Os meninos choravam demais, sabe? Porque estava muito bem adaptada. Muito, muito né? A gente estava ali. Depois viemos, aí viemos para quê? Aí chegaram em Caratinga. Chegamos em Caratinga. A senhora lembra o ano? Ah, não. Não. Não lembro, não. Eu só sei que tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos estão aqui. Você e Isabel lembra, não sei. Isabel, você lembra o ano que você. Seus pais chegaram, Pastor, pastor Ari, irmã Caratinho, em Caratinga? 1975. 1975. 75. Mas então ali nós ficamos. Aí não tinha ciclo de oração. Aí nós... Deus me deu a oportunidade de abrir o ciclo de oração. De abrir o de oração. Quem fala Mas... muito da senhora, né? estou até interrompendo, dessa abertura, né? como a senhora né? iniciou o ciclo de oração e. Acho que ela fala que a senhora iniciou um ano depois, ela converteu e ela estava lá, é a Fátima Campos. A Fátima Campos? É. Ela <risos> Isso sempre mesmo. fala. E é. Assim, ela é muito sempre grata fala. pelo circo de oração. É mesmo. E ela fala assim, o circo de oração ela tem fala. tantos anos e eu estou aqui desde o princípio. Ela fala mesmo, ela é muito bacana, a Fátima. Mas aí, é, lá eu levantei, aliás, Deus me ajudou, né? Não é eu, mas levantamos o círculo de oração e mas enchia aquele banco do lado de lá das mulheres, enchia tipo, de gente. E era tudo matriculado, tudo das quatro, da, das duas às quatro. Era o círculo de oração. Aí depois, mas antes o João de Deus chegando lá em casa, eu não tinha feito nada não. Só tinha mudado para cá. Só tinha mudado. Aí o João de Deus foi visitar a gente e falou comigo assim, eu fui falei assim, graças a Deus, meu irmão, agora eu vou descansar, porque em Levade eu trabalhei um bocado, <risos> com criança, ciclo de oração, e, e lá já tinha o ciclo de oração, mas tinha a cozinha, tudo eu trabalhava. Aí ele falou assim, a senhora vai descansar? Pergunta a Deus se a senhora vai descansar. Não vai não. não, vai trabalhar com menino, com circo de oração, com tudo. E arranjou com a menina, aí os meninos brotou na igreja. Aí começou Foi só... o Ministério Infantil. Começou o Ministério Infantil. Aí é, eu marquei o dia para as crianças. Nossa Deus! Eu, eu, eu trabalhava tanto com as crianças, que chegava essa época de o dia da criança, eu punha até. Tudo eu tenho é, na cabeça o que eles punham eu punha também. Sentava com eles no chão, era nova, né? Ia nos aniversários deles, com a caminha e nada pra rua fora. E falava, não pede nada ninguém não, né? Então, para vezes, para sua mãe não, era assim. Mas trabalhei com as crianças, glória a Deus. Foi muitos batizados no Espírito Santo aqui. Aqui. É, quando nós chegamos aqui, que eu abri... O trabalho de criança. De criança. É... Fazia os evangelismos na rua também com criança Fazia, fazia. Aí, glória a Deus, trabalhei. E abri cinco pontos nas favelas. Cinco pontos? Nas favelas. Eu chegava na casa de uma irmã. Você deixa eu trabalhar aqui nesse passeio com criança? Assim. O oh, ponte, como que era? Como que é? Eu falei, não, vai ser assim de duas horas em diante. Ele, eu venho para cá e ele, se você deixar, minha irmã, eu venho para cá e, e chamo os meninos para vir para cá. Os meninos só daqui, daqui não é da, da rua não, da sede não. É só daqui. Do coisa. Ah, não, então eu vou ajudar a chamar. Eu ajudava a chamar. E minha filha, teve, teve casa que teve 80 crianças. 80, 80 crianças. Aí a gente fazia assim, sabe? Levava... Na, no dia da criança, a gente levava pão, salão, suco. suco. Era um trabalho... Nossa! Subindo aquele morro todo, descendo, né? Mas foi sempre o um trabalho aberto ali. E Glória o, a Deus! E o recanto dos idosos? O recanto dos idosos foi assim. Eu estava era a lição dominical sobre Neemias. Hum. Então eu tava, eu acabei de tomar banho, deitei de bruxo assim na cama e comecei a estudar a lição. Bíblia, livro e a lição. Porque eu tinha responsabilidade com classe, né? Então, aí, é, eu estou lindo, lindo. Quando chegou naquela parte assim, que fala assim, porventura, não é os muros de Jerusalém que está todo caído? Quando chegou ali, eu li, só li assim. De repente, uma voz apareceu aqui no meu ouvido, falando mesmo, como se, se você estivesse falando uma voz grossa, poçante. Falou assim para mim, porventura, minha serva, não é os muros do asilo que está caído? E era mesmo. Os muros do asilo uhum. tinha caído tudo, com chorrada com chuva, grossa, sabe? Aí eu falei, Deus, olhei procurando quem estava falando, aí tornou, repeti a voz, eu levantei dali minha filha, só esperei o Ari chegar. Quando ele chegou, eu falei, Ari, aconteceu assim, assim, assim, assim comigo. Ele foi e falou assim, uai, abre... Já tinha uma casinha que umas quatro viúvas moravam ali, uhum. que o Ari tinha feito. Aí ele falou assim, não, pode abrir o asilo como você quiser, como manda. Falei, tá. Então, ele falou, só que você tem que procurar os documentos na prefeitura, porque eu não tenho. Eu falei, ó. Oh. Aí eu falei, fui lá procurou o Toninho. Falei, oh, Toninho, você vai me socorrer, porque Deus falou assim, assim, assim comigo. E o Toninho pegou de braço dado comigo. Trabalhamos ali, fizemos casa. Nós fizemos a casa dos, dos velhinhos, que já tinha das velhinhas, nós já, já tínhamos tinha feito, feito, né? Aí, quando fomos fazer a casa dos velhinhos, aí eu pedia cada casa um prato de comida, sabe? Aí eu, eu ligava assim, por exemplo, lá para o Isaías Gama, ou outro, outro irmão, outro irmão, outro. Você me dá um prato de comida, tal dia, assim, assim, para mim levar para o asilo, porque nós estamos fazendo um asilo, e não tem jeito de fazer comida lá. Então, a gente ia buscar de carro. Aí eu pegava tanta marmita, vinha umas... cada comida vinha de um jeito, né? dia sentava tudo assim, os pedreiros, e comia Aí, aquela comida que a gente buscava. Era assim. Graças a Deus o Asilo foi levantado. Trabalhei lá cinco anos. Cinco anos. E hoje o e Asilo está hoje... lá e é o recanto ah. dos idosos e é uma benção, né? Hum. Você... E a minha filha, que é a Betânia? A Betânia. Um dia ela chegou lá, viu eu dando comida a um velhinho, velhinho mesmo, Ai. e com as pernas cortadas. Aí. Eu dando comida na boca dele, a comida vazava, sabe? Ela fala assim, ai meu Deus, eu não sirvo para trabalhar num lugar desse, não. Que nojeira mamãe, desse jeito. Agora quem está lá é ela. Agora quem. Mas é que Deus faz as Bet... coisas. É maravilhoso bem. <risos> não adianta falar que não vou fazer. Que eu não vou fazer. Porque é? é? hoje quem está lá é Betânia. É Betânia. Aqui se conjurou de nojeira, por causa de... como de fato né? não é fácil mesmo não, né? Mas trabalhamos cinco anos, depois eu deixei. Aí trabalhava na cozinha desde o começo, abria a cozinha. A cozinha? Não né? tinha cozinha para os obreiros. De fora, vinha não. Pros obreiros. A cozinha era muito movimentada, não era? Era, muito. Não tinha mesa para os obreiros comer, porque todo mês tinha comida dos obreiros, né? Aí era, era a irmã Esther, a. A irmã Neném boy é que tomava conta daquilo. E, e o Adãozinho e a irmã Efigênia. Eram os quatro. Aí eu entrei, né, puser como chefe, lá fiquei, né? Trabalhei <risos> lá, trabalhei 20 anos. Depois alguém dos meus filhos foi lá e me tirou, me puxou de lá. Puxaram ah, Eu depois... saí chorando, menina, não queria sair. Aqui, mas, eu, eu, eu, eu trabalho na cozinha de vez em quando, eu gosto de cozinhar, né? Hoje, quem está à frente lá é a Jussara, né? É, Benção. agora é a Jussara. Mas é muito gratificante, é muito bom trabalhar na cozinha da igreja. Mais uma vez, é, foi tanta gente, tanta gente, que aquele corredor que desce ali, mas encheu tanto dos irmãos, as filhas, foi entrando, foi entrando, foi entrando, aquele tanto de gente. E começou as crianças a chorar no braço das mães, muito apertado, muito calor, numa festa, sabe? Aí o, o Ari chegou lá na cozinha e falou, Zezé, olha como que tá o corredor, ele ficou meio nervoso, sabe? Eu fui e falei assim, pode deixar que eu vou lá ver. Aí subi uma escada, não sei se é né, do seu tempo, subi uma escadinha que tinha assim, e fiquei na escada e comecei a bater pau. Oh, irmãos, ô irmãos. Olha para mim, olha aqui, todos, olha para mim, olha, olha para mim. Aí eles foram virando, foi virando, foi virando. Aí o último que estava lá no portão, uhum. ele eu falei assim, agora vocês aí, meus irmãos, saem. Pode ir saindo. Até sair o último. Ah. Aí eu tive que fazer assim, porque não tinha jeito de tirar eles, não? De tanta gente? De tanta gente que aglomerou no corredor. Teve uma vez, Carol, que nós fizemos comida. Para 16 ônibus. 16 ônibus. E não contando carro, só ônibus. Sabe o que, que a gente fazia? O canto da, da cozinha, o canto, um canto, outro canto. Eu né? acho que eu já ouvi essas histórias. Já. Nós pregamos lençol assim, ó bem limpinho, certo? E ia cozinhando o arroz e o macarrão e despejando ali. Mas não tinha vasilha que cobesse a comida para eles, não. não e fui. eles ainda cantavam aquele hino. Ah, então não foi essa que eu ouvi? Não. Saímos de longe para morrer aqui. Sabe, começaram a cantar é. assim, de fome. Eu acho que a senhora já chegou a dormir na cozinha, né? Assim, ah, mas isso foi várias. <risos> foi essas histórias que eu ouvi que eu, Várias vezes. Por causa das festas. É. A gente amanhecia na cozinha. Aí a, a irmã neném dormiu um pouco, eu ficava em pé junto com a irmã Esther adiantando as coisas, um adãozinho, que hoje já todos dormem no Senhor, né? E, glória a Deus, foi assim, essa bênção toda na cozinha. Então foi a cozinha, as crianças, o círculo de oração, o círculo de oração, o evangelismo, o evangelismo com criança nas ruas e o recanto e o recanto dos idosos. Tudo isto glória a Deus, Deus. passou nas minhas mãos, passou nas minhas mãos. Irmã Zezé. Mas tem sempre uma pessoa que dá o contrário, né? É, mas Zezé, chega aqui, chegou aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, mas Deus está mandando eu fazer, se eu não fizesse, né? Não é, é que fazer. O senhor, né? eu acho que ele precisa, eu falo sempre, ele precisa só de um coração disposto, né? Nossa, Deus! Porque o serviço não diminuiu na obra, tem pra todo mundo. Se você dispôs seu coração, ele te usa. Não é assim? E qualquer serviço na obra do senhor, as pessoas, a maioria das pessoas não entendem, é gratificante. Nossa, eu pelo menos... É, é maravilhoso! Meti. Hoje eu tenho tanta saudade, se eu começar a lembrar de tudo que foi feito na igreja, que eu pus a minha mão, que eu participei, eu vou te falar, eu choro, choro, minha filha, agradecendo a Deus. Foi feito com muito zelo, a senhora fez com muito cuidado, Nossa. porque todos esses trabalhos que a senhora falou lá na igreja, hoje eu vejo, aqui agora, eles são... Maravilhosos, eles são muito abençoados. É? O departamento infantil, ele é referência. Lá, Não, e nada é morreu, nada, nada morreu. morreu. O ciclo de oração nem se Não fala. É? Hoje nós temos né, como dirigentes a irmã é. a irmã Cirlê, Cirlê, a Silene é e a Fátima Campos. glória a Deus. O, o recanto dos idosos, né, quem é. quiser, o pessoal de casa, que quiser visitar, é. nesse período ainda está um pouco restrito, mas para vocês verem que trabalho maravilhoso é feito é. lá. E né, nós temos o ônibus hoje, nós temos também o trabalho pois de evangelismo é, nas ruas, é. então, durante esse um ano e meio está meio parado, é. por causa da pandemia. E a cozinha continua lá, todo continua. vapor, né, nas mãos da gestária glória a Deus, eu fico com muita trabalhos saudade. Que os frutos a muita senhora saudade. pode ver até hoje. interessante, eu não desprezava meus filhos, tudo em ordem com os meus filhos, mas o lugar da, da cozinha e da igreja, que é onde eu trabalhava, eu estava ali. Sério, não sabe. tinha jeito. E o coral das crianças, Moisés fez parte, ele cantava até acho que o baixo. É? <risos> Era. Você e... é, não sabia não? Pois é. E todas as minhas filhas participou e outros mais. Isabel né? tem uma voz maravilhosa, é, né? Um conjunto de violão com 20 violão. isso a Miriam. foi eu e a Miriam, nem né, minha filha, levantou, porque eu, eu não, não canto não, Carol. Também não, eu vou confessar <risos> para a senhora. <risos> Se mandar eu cantar minha filha, esse também não sai tem. correndo. Sai correndo, <risos> não sobra ninguém. Não tem, aí. mas é, eu acho que eu estou desafiando quem estiver cantando é, junto comigo. Eu também não aguento, não, não, não canto não. não, nem na igreja, só muito baixinho hein, que eu gosto do hino, aí eu fico babuciando ele baixinho, para não atrapalhar a minha vizinha, né? <risos> eu também faço isso, porque é, é. senão fica difícil. Mas for, é muita história, né? Se a gente for falar de tudo, ah, a gente fica aqui disso. Não, se eu for falar tudo, ainda tem muita coisa para falar. Nós não temos mais tempo, então amanhã nós teremos a continuação do Minha História com a Irmã Zezé.